Há 199 anos, no dia 7 de setembro de 1822, foi declarada a Independência do Brasil. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória rumo a uma nação independente. E para comemorar esta data e também dar aquela ajudinha para aquelas pessoas que não vão viajar e que querem aproveitar esse tempinho para começar a estudar, e adquirir mais conhecimentos, nós vamos te ajudar. Estamos te oferecendo entre os dias 3 a 7 de setembro, um desconto de 35% em nossos cursos e pacotes de curso também, lá no nosso portal da AipTenta. Para isso, basta aplicar o cupom INDEPENDÊNCIA, sem o assento, no carrinho de compras na finalização do seu pedido, a e não se esqueça, os cursos são 100% online, possuem certificado de conclusão e o grupo tira dúvidas para você falar com os professores. E claro, o curso é seu para sempre. Gostou? Então, te espero lá no meu portal. E não se esqueça, o cupom é INDEPENDÊNCIA. Acesse o link da nossa loja em algum lugar aqui deste vídeo, ou na descrição, ou ainda direto, pelo link do site arquiteta.com.br. Bons estudos e te vejo no portal. Tchau!